Ocupar um cargo de liderança não é uma tarefa fácil. Gerir recursos e pessoas é uma das atribuições mais complexas que um profissional pode exercer. Além de todas as obrigações inerentes ao cargo, a mulher, quando ocupa essa posição, ainda tem que lidar com pressão e cobranças de um ambiente tipicamente machista. Para falar sobre o assunto e fazer um balanço sobre sua gestão, fala com Elas recebe hoje a primeira reitora mulher da UFPB, Margarete Diniz. Margarete, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, Érica. Venho com muita satisfação pela primeira vez participar do seu programa, Ela Com Elas, da TV do Gordinho. Muito obrigada. É, Margarete, eu queria saber, primeiramente, você é formada em farmácia, não é isso? Verdade. Eu sou médica e farmacêutica. Fiz primeiro o curso de farmácia, na sequência fiz o curso de medicina, mas terminado esses dois cursos, eu fiz opção pela carreira acadêmica e segui exclusivamente como professora dedicação exclusiva da Universidade Federal da Paraíba. E esse interesse pela, pela medicina, de forma geral, pela saúde, é, se deu desde a da infância? Como, como foi que tudo isso começou? Da verdade, eu tinha meu avô, era, eu nasci em Sousa, no sertão da Paraíba, é, O meu avô paterno era farmacêutico, na minha família também paterna, eu tinha um ascendente é, familiar, e também era médico, trabalhava inclusive com plantas medicinais, que é a eu minha senti. área que eu fiz na sequência mestrado, doutorado, pós-doutorado. E eu acho que teve um pouco dessa influência familiar, pesada na minha casa, minha mãe ser formada em direito, minha outra irmã também, não tinha em minha casa é, ninguém da área da saúde. Você foi a primeira mulher a assumir a reitoria da Universidade Federal aqui da Paraíba. De onde surgiu esse interesse? Você já falou aí que depois da faculdade seguiu a área acadêmica, mas de fato, como foi que surgiu esse desejo pela, por ocupar esse espaço, Margareth? Acho que isso é uma, uma construção, é verdade. Em verdade, depois de 18 homens reitores né, da Universidade, em 62 anos de Universidade, mas quando nós chegamos é, 55, 56 anos de universidade, é, eu fui eleita a primeira mulher reitora da Universidade Federal da Paraíba. Uma honra! Como eu decidi na vida profissional seguir a carreira acadêmica, então eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e ao longo desse trajeto acadêmico de ensinar na, na, na graduação, na pós-graduação, e participar de câmaras consultivas, na visa da Câmara Técnica de Medicamentos. Eu fui, durante oito anos, diretora técnica do Hospital Universitário. Antes, eu fui assessora de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde. Na sequência, eu fui oito anos diretora do Centro de Ciências da Saúde, um grande centro, na UFPB. E, na sequência, o pessoal era instigante. Você vem participando, ocupando cargos era uma trajetória exitosa e aí eu me prontifiquei, atendi as solicitações, eu sempre dizia que não, mas por fim eu me prontifiquei e participei do processo de eleição na UFPB e fui eleita com a maioria dos dos três segmentos da, da UFPB. E fez história, né? Marcou a história da Universidade Federal da Paraíba, né? Verdade, na sequência nós fomos para um segundo segundo mandato. No qual fomos eleitos novamente, uma grande responsabilidade, em especial agora o Brasil passa por um momento grave de crise econômica, política, social, e é preciso que a universidade dê a sua contribuição e esteja muito antenada para que, no seu coletivo, estudantes, servidores técnicos e servidores docentes possam dar uma contribuição, a esse país considerando que a educação é fundamental e é prioridade num país que quer ser desenvolvido. A senhora falou aí em crise. Na época que a senhora assumiu pela primeira vez, a universidade vivia exatamente esse momento. Era um cenário de muitas obras abandonadas, obras paradas, é, muitas investigações. O que é que mudou de lá para cá? Eu venho do um momento pós-reúne. É, no início de 2006, o governo começou a falar em expandir as universidades públicas e, de fato, foi uma boa ação. Uhum. A UFPB saiu de 50 cursos para mais de 100 cursos. É, e aí, com isso, veio um volume significativo de recursos financeiros, houve um boom da construção é, da universidade e, no meu entendimento, um desorganizado. Né? Era um momento no Brasil inteiro que estava aí o processo de expansão das universidades, o recurso chegava e era preciso criar curso, era preciso é, levar, encaminhar as obras no, no meu entendimento, não houve um tempo para se fazer um planejamento necessário para que as coisas acontecessem, acontecessem de forma é, de, muito organizada. Sim. Isso não aconteceu, por isso é, nós temos um passivo de várias obras ainda inacabadas, a é, maioria por questão de, da não existência dos projetos complementares, era apenas o projeto arquitetônico que se fazia. É, e também criação de, de muitos cursos, depois nós precisamos remanejar de um local para outro, repensar. Mas, de, de toda maneira, o é uma ação foi uma ação exitosa do governo federal para incluir no ensino superior público os filhos do povo desse país. Com certeza. É, a senhora falou aí sobre essa questão do reúne, de repassos e tudo mais. A gente vive hoje é, mais um momento da redução de repasses, principalmente para a educação. Como é que a universidade está tá se virando, está tocando os cursos dessa maneira? É bem lamentável essa, essa situação do claro desmonte do ensino público é, no nosso país. Nós estamos agora fazendo a revisão do estatuto da universidade, que é muito antigo, da época da sua fundação. E em 2002, o o com é, um, um, um a separação UFPB-UFCG, houve uma discussão e houve uma, uma revisão do, do uhum. estatuto, mas agora nós estamos precisando, isso é urgente, é uma demanda da própria instituição, revisar o seu estatuto e nós estamos fazendo, elaborando, estamos na discussão de um novo estatuto para o UFPB. No entanto, é, e eu vou dizer uma coisa que parece repetitiva e para desmistificar isso, se diz assim, o orçamento da Universidade Federal da Paraíba é enorme, é o segundo maior orçamento do Estado da Paraíba, é um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões, 1 bilhão e 130 milhões é o pagamento dos salários dos professores, servidores, ativos, e inativos e pensionistas e de um quantitativo, ainda de servidores que eram da UFCG, porque com a separação Sim. a UFCG ficou com seu é, orçamento enxuto e isso ficou um pouco aqui. Resta muito, muito pouco, cerca de 150 milhões, para que você pague é, energia, cerca de 10, 12 milhões de energia ano, que você pague a terceirização, porque o governo federal. Ele extinguiu os cargos de porteiro, recepcionista, motorista, vigilante, é, eletricista, encanador. Terceirizou isso e ao invés de continuar pagando a folha, que era da alçada dele, ele repassou para o custeio da universidade. Ele onerou a universidade ainda mais. Então, 50 milhões de terceirizados cerca de 38 milhões de assistentes estudantil. Sobra muito pouco para que a gente possa a fazer quase não fecha, com né? muita qualidade ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Mas eu tenho certeza que a maioria da, da comunidade universitária já tem ciência dessas coisas e estão muito motivadas a sobreviver, resistir e enfrentar esse desmantelamento do, do, do ensino público no país para que a gente possa, de fato, repensar e buscar uma solução, considerando que a educação, sim, é prioridade. A gente está vendo muitas universidades é, pelo país reduzindo o número de vagas ofertadas. A UFB corre esse risco também, diante dessa situação? Não, não nós não vamos reduzir. Nós temos 43 mil estudantes ativos e 38.300 estudantes matriculados né, na graduação, na pós-graduação, na graduação presencial e, e à distância. Mas nós não pretendemos absolutamente reduzir, reduzir vagas. Eu tenho o entendimento que ainda há vaga, ainda capacidade para expansão na universidade pública. Agora, isso só há de ser feito é, com o aporte de recursos do governo, mas com a PEC que se apresenta para 2019, é com muita preocupação que a gente está vendo o futuro do ensino superior público e gratuito da, desse país. É, e dentro desse cenário que a gente vê a falta de investimento é, diretamente na educação, a gente também vê um certo um desestímulo é, dos estudantes, principalmente em seguir a carreira acadêmica. A gente sabe que as universidades, principalmente federais, elas dão esse estímulo né, para que se siga esse caminho. Qual, qual é a avaliação que você faz, por exemplo, de, de, dessa temática? Você acha que isso é capaz também de afetar a questão dos futuros profissionais da educação? Olha, com, com o advento das cotas as pessoas mais carentes conseguiram ter acesso ao ensino superior. Isso é importantíssimo, isso é um ganho imensurável. É, mas essas pessoas também chegam na universidade, muitas vezes, com a necessidade de assistência estudantil. Uhum. Nossa assistência estudantil nas universidades, ela é feita através do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é um decreto, não é uma lei. Isso também é uma preocupação nossa, porque se é um decreto, alguém pode chegar e dizer, não, não quero mais esse programa e vou acabar. Nós temos lutado em nível nacional, todos os reitores das 63 universidades federais, na nossa associação, que é chamada Andifes, para que o decreto seja transformado em lei e seja uma política do governo e não uma política de qualquer gestão. Então, é preciso que tenhamos recurso para assistência estudantil, é preciso que tenhamos recurso para fazer bem o que nós sabemos fazer. Nossos professores e servidores são extremamente qualificados, Hoje nós temos mais de 77% dos nossos professores com doutorado e quase 99% com mestrado e doutorado. Nossos servidores, 52% dos nossos servidores, têm pós-graduação. Então é um grupo muito qualificado que precisa de que se dê apoio, se dê as condições para que a gente possa manter o patamar de excelência que é o da Universidade Federal da Paraíba. E você fala aí sobre a qualificação profissional, hoje em dia é muito, nem se precisa sair do estado, por exemplo, para fazer um mestrado, um doutorado. A universidade também cresceu nesse sentido, né, Margarete? Muito. A universidade hoje tem mais de 110 cursos de pós-graduação é, e, e a maioria deles, conceito 4 e 5 e, e 6 também nós temos, são avaliações, conceitos da CAPES, de altíssima qualidade reconhecido no Brasil, como um todo, e muitas pessoas precisaram sair para fazer pós-graduação e tinha um agravante. Saía, mas não tinha condições, porque tinha que deixar alguém tomando conta de suas disciplinas. Sim. Quando nós chegamos na universidade, foi possível organizar o banco de professor equivalente, e hoje qualquer professor que queira sair para fazer mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ele tem automaticamente o direito a um professor substituto. Com isso, muitos dos nossos professores têm saído do nosso estado, do nosso país, com essa facilidade e retornado para dar a contribuição à nossa instituição. Que Nós também estamos trabalhando em é uma proposta nossa, uma bandeira que se levanta lá, que o servidor técnico administrativo, ele também tem um servidor técnico administrativo substituto. Muitas vezes ele não sai para fazer a pós-graduação porque ele é um único em um setor, ou porque muitas vezes os dois não há condição de liberação. Então, isso é uma batalha que não só é nossa na, na Andifes e no MEC, mas também da Fasubra, dos sindicatos, dos servidores técnicos administrativos, porque isso é muito importante também. Heitor, a gente falou agora é, um pouco sobre os avanços da universidade, mas é, durante essa semana a universidade acabou é, ganhando a mídia nacional diante do fato que aconteceu dentro do campus, um assalto é, dentro de uma sala de aula. Quais são as providências que a universidade está tomando em relação a esse fato? Verdade, eu, eu digo que... Ontem nós conversávamos na, na universidade, a universidade vive o contexto da cidade. A universidade é dentro da cidade de João Pessoa. As portas das universidades estão abertas à comunidade. Lá não só entram estudantes, professores e servidores. Lá nós temos é, uma estrutura de bancos, de lanchonetes, de uma série de outras coisas para o dia a dia da, da instituição. E a universidade é aberta. Pelo seu próprio nome, ela é aberta. E nós temos na instituição serviços de portaria, de recepção e de vigilância. Vigilância armada é, e vigilância também motorizada, terceirizada, porque o governo ele também acabou com o um concurso para servidor vigilante que nos obrigou a terceirizar. Isso tem um custo e um custo muito alto. O nosso serviço mais caro de terceirização é o de vigilância. É, e aí, Houve, inclusive, uma redução desse quadro para que a gente pudesse... Eu, hoje eu até brincava, dizer daqui a pouco nós vamos limpar, pintar, vigiar e recepcionar e vamos fechar a universidade, porque o dinheiro só vai dar para pagar isso. Eu tenho certeza que os demais dirigentes quando você falar com os diretores da universidade, que eles sabem dessa situação uhum. da instituição. Nós é, arrumamos um posto da Polícia Militar que fica lá próximo do CCHLA, é onde é bem próximo ocorreu que foi no CCSA, é, esse, esse fato, lamentável. É, nós temos um grande é, projeto de vigilância eletrônica, que as câmeras já estão postas, ainda não estão funcionando, precisam funcionar, e aí dá uma reorganizada. A questão da iluminação, eu digo, a iluminação também é da cidade, o entorno da universidade... Quem ilumina não somos nós, uhum. é a cidade, é, a, é o município que faz essa iluminação. Então, nós encaminhamos também documentos hoje é, para o município, para a Polícia Militar, é, para um conjunto, a Polícia Federal tem desbaratado gangues né, de, que vendem e comerciam é, drogas dentro da própria universidade. Ou seja, a universidade é o reflexo do que é a cidade, do que é o Estado, do que é o Brasil. Infelizmente, é essa situação. Reitor, eu queria agradecer a sua participação e, mais uma vez, o espaço está aberto para que a senhora retorne, para a gente possa conversar um pouco mais sobre a gestão da Universidade aqui da, da Paraíba. Muito Bem obrigada. E sempre que for chamada, Érica, é um prazer é, estar aqui e esclarecer a sociedade paraibana, do que é a Universidade Federal da Paraíba, tenho certeza, uma das melhores universidades públicas desse país. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que tá aí, na semana que vem tem mais um Ela com Elas. Se inscreve no nosso canal e fica por dentro de tudo que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais.